Dois, dois terços dos, dos jovens um, isso vem hoje no, no Jornal Notícias dois terços dos jovens em Portugal recebe menos de mil euros líquidos por mês ou seja nós estamos perante uma, uma geração que está uh, adiada tu não, tu, não, tu, não, tu, não, tu não podes pensar em uh, abandonar a casa dos pais teres o teu próprio espaço ter a tua própria casa em constituir uma família fazer grandes planos de futuro porque o salário que recebes não te permite. E não há, e não há a, a, a meu ver uma, uma discussão séria sobre o assunto. Ou melhor, não há discussão uh, de todo. Há uma há uma coisa que me revolta imenso. Eu já, eu já escrevi sobre isso, que é um, a questão das prioridades. Na, na, na, na agenda noticiosa, digamos assim. Eu, contra o jornalismo, de onde eu venho, eu, eu, eu falo mal do jornalismo e, e venho lá porque não consigo conceber como é que hum, se dá tanta prioridade à, à Trica, António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, ai que eles zangaram, ai que já não são amigos, cá aqui qualquer coisa que, que, que, que não está a resultar uh, uh, da melhor forma, a relação já não é a mesma, dá-se tanta importância a isso, e depois a vida concreta das pessoas, tu não tens uh, acesso a elas, não tens acesso a essas vidas, ou seja, tu podes dizer, uh, as casas estão cada vez mais caras, ok, e exemplos disso, exemplos reais de pessoas, que não conseguem uh, comprar casa. Não é ter os um, não é ter os dois, ter histórias, uh, grandes reportagens de 20, 30, 40 minutos sobre esse tema. Está cada vez mais difícil comprar uh, uh, bens de, de primeira necessidade. Ok, vais a um mercado, falas ali com duas, três pessoas, as pessoas dizem que isto realmente está muito caro, as laranjas, em vez de custarem um, custam dois. Mas histórias de pessoas que voltaram ao tempo em que se tinha que dividir as sardinhas e a carne e o arroz e as batatas por 5, 6, 7, 8. Ou seja, falta, há falta de melhor termo, chocar, digamos assim, não, não o chocar gratuito, mas levar à casa das, das pessoas a realidade. Não é ir uh, ao mercado Benfica perguntar às pessoas se as coisas estão caras. Claro que elas vão dizer que estão caras. Não é uh, passar uh, o pivô, dizer um off, enquanto passam imagens de casas, a dizer as casas estão mais caras. É pá, ok. Mas a mensagem depois dilui-se, uh, passa. E o que acontece é que eu creio que as pessoas não se sentem representadas, não é? Um, no jornalismo que é, que, é, que é feito. Eu sei que me estou a desviar, mas isto, mas isto para dizer o quê? Eu acho que o debate amplo na sociedade, um, que tem que ser feito na sociedade, o debate amplo sobre estes uh, temas, sobre uma, uma geração que está perdida, uh, ou está à beira de ficar perdida, enfim, tem que começar pelo lado do jornalismo, mostrar um, a realidade, as coisas como elas, como elas são. Porque, e, e como, como, como estava a dizer, dois terços dos jovens ganham uh, menos de mil euros líquidos uh, por mês, aqui em Portugal. A partir do momento em que os avós começarem a desaparecer, os pais começarem a desaparecer, ou seja, a geração que ainda conseguiu amealhar alguma coisa, que ainda conseguiu viver um, num capitalismo saudável, digamos assim, mas ainda assim com muitos sacrifícios, quando essa geração desaparecer, e a geração que hoje tem 20, 30, tiver que se desenrascar, não há desenrascanso possível. Que país, falando no caso português, que país é que nós uh, vamos ter? Que sociedade é que nós uh, vamos ter? classe média acho que, que, que, é para, que é para esquecer e aquilo que passamos a ter é uma elite super elitista e milhões de, de, de, de pobres que tentam de, de desenrascar-se ao, ao longo do mês para, para conseguir pagar as contas e para conseguir uh, ter acesso a, a comida e eu já, eu, já, eu já não ponho aqui o lado da já nem ponho aqui o lado da, da, da vida em si porque férias uh, jantares fora, divertimento, cultura, já, já estou a excluir isso tudo porque vai ser impossível hum, a ter uma vida fora da lógica do, do magro salário e do fazer tudo por tudo para pagar as contas, para pagar uma eventual renda de uma, de uma, de uma casa a dividir com cinco, seis, sete pessoas, e, e a, a, a forma como não se debate isto hum, tira-me um bocadinho do sério, porque, porque eu, eu, eu, o, o Rui, o, o Rui Nabeiro, que, que, que, que faleceu recentemente, tinha, foi uma das frases que. Que, que, que, que passou depois da morte, da, da, da morte dele, em que ele diz uh, que se nós quiséssemos, acho que era algo assim, se nós quiséssemos, o mundo era, era melhor. E eu, eu acho que é isso que está, que está em causa. Se nós, que se nós uh, quiséssemos, enquanto coletivo nós quiséssemos, as coisas podiam ser uh, uh, melhor. Relativamente às casas, o que é que nos atiram à cara? Bem... Isto é a Lei da Oferta e da Procura. Muito bem. Nós temos um direito básico, um direito constitucional que está amarrado a uma lei económica inventada pelo humano. Porque a Lei da Oferta e da Procura não faz parte hum, da nossa existência, não faz parte, não faz parte dos nossos genes não faz parte das nossas células. A Lei da Oferta e da Procura... Enquanto humanos, inventámos essa lei e um direito constitucional está amarrado a isso, impedindo milhares e milhares e milhares de pessoas de terem acesso à habitação ou tendo acesso à habitação a um quarto, a pagarem um valor uh, obsceno por esse quarto ou por essa uh, habitação. Nós já normalizamos o facto disto ter que ser, disto ter que ser assim. Nós já normalizamos hum, a especulação. Nós já normalizamos o facto de hum, os preços dos bens alimentares subirem de semana para semana, do preço das casas estar como está. Nós normalizamos, creio eu, lá está. Porque não, não, não existe a vontade de, de chocar fazer aqui um paralelismo, a questão dos lares uh, ilegais. Entretanto, o, o assunto desapareceu novamente, mas durante o, o, este, este, este período em março, em que tiveste as denúncias de, de, de certos espaços, e tiveste as imagens, e tiveste os depoimentos de, de, de quem lá trabalhava, tu tiveste a segurança social a ir ao terreno, tu tiveste as pessoas uh, revoltadas com aquilo que estava a passar, Tiveste uma série de artigos, uma série de, de, de, de, de, de debates sobre a realidade dos, dos lares ilegais. De repente Portugal acordou ah, e afinal as pessoas não têm dinheiro para pagar um lar e, e colocam os idosos no, em lares mais baratos, mas que estão licenciados às vezes sem condições. Tiveste uma série de artigos, uma série de debates sobre isso, uma série de, de, de, de, de reportagens despertaste para essa realidade. Porquê? Porque tiveste imagens, histórias, que chocavam, que mostravam as coisas como elas são. E tu, e, e, e tu, e tu no caso dos bens alimentares e da habitação, parece-me a mim, que um, não tens um, ainda essa capacidade ou essa vontade de, de chocar. Há uma, há, uma, há uma componente noticiosa de de conteúdo político, é um conteúdo político muito intenso. E porquê? Creio eu, as redações ou estão em Lisboa ou estão no Porto. Grandes centros urbanos, e é onde a política, lá está, acontece, onde, onde se tem uh, acesso aos líderes partidários, aos governantes, uh, às tricas, aos bastidores, às fontes, tal, tal, tal, tal, tal. tal. Eu acho que, que, que se esquecer essa parte, porque a política faz parte daquilo que nós somos e faz parte da democracia em que nós vivemos. A, os, a política, os partidos e os, os representantes das, dos vários órgãos de soberania. Mas, sem esquecer isso, mas dando a importância que isso deve, deve ter, e que na minha ótica não é muita, começar a construir um caminho de fluxo noticioso da realidade de realidade, da verdade, de, de, de, de, de, daquilo que a vida das pessoas, efetivamente, hum, efetivamente é. Porque, hum, nós não, nós não estamos, hum, se estiver se vivêssemos esse problema, se tivéssemos essa a, a, a realidade da de, de, de, de pobreza, de, de não ter acesso a um quarto, de não ter acesso a uma casa, de não conseguir pagar uma renda. E falando no meu exemplo, eu, eu, sei, eu sei claramente que sou um privilegiado porque um, eu tenho 32 anos e, e estou, na, estou na casa dos meus pais, não deveria ser assim, mas... Isso hoje em dia é um, é um privilégio e um, não passo uh, dificuldades graças ao trabalho deles e à forma como eles viram viram viram a vida é. e viram e viram o trabalho e portanto eu, eu eu eu eu perante muitas muitas vidas tenho uma vida uh, privilegiada e eu não e eu não e eu não sei e gostava, efetivamente, de saber e de conhecer uh, os milha as milhares de vidas uh, adiadas que atualmente existem. E é nisso que eu acho que é preciso essa capacidade de, de, de, de chocar. Porque, como eu, existe uma porcentagem uh, da população que está a conseguir lidar bem com, com, com, com, esta, com esta realidade e que não, e que não está a par da grande maioria dos, dos, dos casos, das histórias, de quem não consegue uh, aguentar mais, viver mais desta forma. Tu ligas RTP, SIC, TV às 8, e, e, e, o, e o espelho que tu tens da sociedade é um espelho de conteúdo uh, político tens efetivamente duas, três coisas, três apontamentos sobre o preço da habitação, o preço dos bens essenciais, os combustíveis que, que sobem ou deixem uh, fala-se ali nos lucros das distribuidoras das empresas, percebe-se que, que, que a inflação que se devia chamar de especulação e da inflação porque enfim é o que é o que é percebe-se que a inflação advém das margens de lucro das empresas e que nós no fundo estamos a financiar essas margens de lucro mas é tudo muito passa é tudo muito rápido é tudo muito efêmero um exemplo um, um exemplo daquilo que poderia ser feito e que e que eu não sei eu não sei, eu não sei qual audiência teve nem, nem nem nada disso, mas foi um trabalho de uma jornalista da RTP que agora não me recordo o nome e com muita pena minha não me recordo o nome, mas basicamente o programa é a linha da frente da RTP e num dos programas em cada programa há é um tema diferente e num dos programas eram 25, 30 minutos de uma vida de alguém que aqui em Lisboa recebe o salário mínimo e com o... E essa mulher, que recebe, que recebe o salário mínimo, tem um, tem um filho com alguns problemas uh, de saúde, um filho pequenino, e era mostrar a vida daquela pessoa, como ela é. Eu recebo, na altura, salário mínimo, nem devia chegar aos... Devia 705 euros, com descontos e tudo mais, era 600 e poucos líquidos, como é que era viver com 600 e poucos euros líquidos? Como é que aquela mãe é fazia? E a reportagem... É, é, é avassaladora. Não há, acho que uma outra expressão é vaciladora porque nós estamos a ver a luta de uma mãe, de uma pessoa, de uma mulher para conseguir viver com 600 e poucos euros enfiada num, numa casinha, num, num cubículo uh, degradado, acho que na zona do perto do Chiado, alguma coisa assim em que a renda, por favor, é 200 e poucos euros, mais ir ao supermercado com o dinheiro contado, mais o gás, mais as consultas que o miúdo tem que, tem que ter, e chegar ao final do mês com 5, 10 euros. Pouco mais do que isso. Nós estamos a, a viver numa, numa era, e lá está pegando novamente, da normalização das, das desigualdades. E, e, mas não, não, não são quaisquer desigualdades. Uma coisa é tu teres, como seria normal em qualquer sociedade, tu teres pessoas ricas e pessoas remediadas, chamada classe média. Nós não vamos cair na ilusão, voltando aqui a falar no, no senhor, nós não vamos cair na ilusão que uh, o Ruinabeiro era pobre. Não vamos cair nessa ilusão. O Ruinabeiro tinha muito dinheiro. Mas qual era, qual era a grande diferença aqui? Esse muito, esse muito dinheiro permitia ajudar uma série de pessoas, ou, neste caso, empregar essas pessoas, Dando-lhes condições de vida uh, dignas. Um salário, outros, outros benefícios. Ou seja, a prova de que tu consegues acumular capital, ter lucro, criar fortuna, mas sem, sem ter que criar à volta um, um grande fosso de pobreza. E, e, e aquilo que tu tens hoje é uma normalização de o lucro máximo, dividendo máximo, e as pessoas que estão aqui em baixo e que contribuem para esse lucro, para esse dividendo, com o fator trabalho, não têm direito a nada, são as mais prejudicadas, e é. Se queres desta forma, tudo bem. Se não queres, virá alguém uh, que fará isto pelo mesmo preço ou mais barato? Há uma normalização de que as coisas são efetivamente assim. E tem que ser, efetivamente, assim. Há um discurso de... Hum, acho que já disse, isso, já, já disse isto várias vezes. Há, há, há um discurso de... É tão bom já ter um trabalho? Mesmo ganhando pouco, é pá, mas é alguma coisa? Isto não, isto, não, isto não tem que ser assim. E mais, isto nem, nem Nós não nós não, não, não devíamos normalizar um, o nivelar por baixo aquilo que é o trabalho e é, e é aquilo uh, e é aquilo que nós fazemos e também e também é um bocadinho um, culpa nossa porque há, é também um bocadinho culpa nossa na medida em que como nós aceitamos estas regras do, do jogo, e, ao invés de existir uma união de... Um, não, não. Nós somos mais, nós somos muitos, e nós temos força. Eu acho que precisamos desse sindicalismo orientado para o trabalho. Porque o que nós temos em Portugal um, é um sindicalismo com clara índole política. Tu tens uma série de sindicatos ligados ao PCP, e o PCP, neste momento, está a fazer prova de vida através desses sindicatos. Não o vamos, não o vamos esconder, apesar de as reivindicações serem justas. Mas aquilo que está a acontecer é o PCP está a fazer uma prova de vida através desses sindicatos. Depois tens o GT mais afeta ao, ao PS. Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que tu, tu precisas de duas coisas. Precisas de sindicatos despolitizados, e para cada uma das áreas económicas da sociedade, e sindicatos feitos por trabalhadores, seja de que quadrante político um, forem, precisas, de, de, que esses, precisas que esses sindicatos surjam e que tenham efetivamente peso um, nas administrações das empresas, como acontece na Alemanha, como acontece na Suécia, como acontece na Finlândia, nessa lógica, e precisas, além, além, do, além do sindicalismo, de um novo sindicalismo, um sindicalismo partidário, no um sindicalismo de pessoas, num sindicalismo em que o objetivo um, seja não perpetuar a mensagem desta ou daquele partido, mas seja perpetuar uma mensagem de nós queremos dignidade. E cre... Ninguém aqui quer uh, um Estado X ou um Estado Y, socialista, comunista, whatever, mas aquilo que se quer é, ok, os lucros e os dividendos de ano para ano sobem de patamar e nós aqui não vemos esse resultado, ou seja, um sindicalismo que pus pela dignidade das, das, das pessoas que, que queira que as pessoas vivam bem com a profissão que escolheram e com a profissão que têm. E além desse uh, sindicalismo, precisamos, e, e acho que isso é, é, é essencial para que as coisas resultem, precisamos de uma visão nova por parte das confederações patronais. Porque nós aquilo que nós temos das confederações patronais é um sistemático uh, não. Não aqui Sobre o salário mínimo? Ai, não, não, não. Não, não, não pode ser, então, mas o salário mínimo, ai meu Deus, o salário mínimo sobe, o salário mínimo sobe, é, é o fim. Direitos laborais, não, não, não, não, não. Nem pensa não, direitos laborais, nem pensar. Com direitos laborais, as empresas, as empresas não, não, não aguentam. Tu tens um, um, um patronato, estas confederações patronais, que o propósito é manter um status quo, de uh, baixos salários e através desses baixos salários tens uma economia competitiva. É isto que se tem. As pessoas que, efet que, que, que, que praticam esse tipo de discurso e há muitos belmiros às vezes, por, por aí que acreditam realmente que Não, isto com salários uh, baixos é que isto vai para a frente. Será que essas pessoas sabem o que é realmente viver com um ordenado de 700 euros líquidos. É que uma, uma coisa é fazer contas num, num Excel ou num outro programa qualquer e uh, perceber que, se eu pagar 700 euros a toda a gente, uh, as minhas despesas são cis, tendo receitas Y, o lucro da minha empresa, é tal. Mas essas pessoas que têm esse, esse discurso, por uma, por uma vez na vida, se colocassem na pele daquele trabalhador, vamos imaginar, da caixa de supermercado, recebe 700, 700 euros por mês, trabalha 8, 9, 10 horas, que tem que apanhar 2 ou três transportes para chegar a casa, e que chega ao final do mês, e a poupança que tem uh, é zero. Uh, uh, uh, uh, um, agora está na última temporada, o Succession. O Succession é o exemplo perfeito do que a riqueza, ou a ultra-riqueza, origina. É um desconhecimento brutal da realidade. Sendo que as pessoas ultra-ricas, muito ricas, que têm os seus negócios, as suas empresas, acreditam piamente que nós não o somos porque não queremos. Ou seja, como é que nós não somos capazes de transformar aqueles 700 euros... Em 1400, por magia, e a partir daí, como existia? Eu já nem sei se essa pessoa é, é, é viva, ó, ela, ela era muito novo. Que era aquele discurso de 2000 e qualquer coisa, 10, 11, 12, do bater punho. Eu não sei onde é que esse rapaz anda, tudo bom para ele. Hum, essa, o, o Succession, que está a terminar, é a imagem uh, perfeita daquilo que quem está no topo um, pensa sobre quem está uh, cá em baixo. Há um desfazamento uh, total uh, da, da, da, da realidade. Surge outro problema, porque as pessoas que tu tens na política, quer nos cargos de decisão, quer no, no comentário uh, político, são pessoas que surgem de uma elite. E já vêm formatadas para um certo nível de, de pensamento fora daquela que é a, a lógica real. O, o, José, o José Miguel Judis também tem a, a questão de, dos hotéis de cinco estrelas que, que, que são incríveis, são fantásticos e que e que atrai o, o turismo, e que hum, o facto de existir até cinco estrelas não, não bate na questão das pessoas terem ou, não, terem ou não casa, que isso não tem nada a ver, e especulação, isso não tem nada a ver com as pessoas terem ou não terem casa. Porquê deste discurso? Porque o José Miguel Judis já vem de uma uh, elite, já vem com um, uma imagem da realidade que não é... Hum, que não é real. Tu não, tu não podes pedir a pessoas que se movimentam... Uh, quer dizer, tu podes pedir, mas elas não o vão fazer, mas... Tu não podes acreditar que pessoas que se movam numa elite saibam uh, as histórias, uh, conheçam uh, a verdade de muitas pessoas que moram na periferia de Lisboa, que moram em Lisboa e que, que, que se matam para pagar uma renda, uh, que recebem o, o, o salário mínimo uh, e tentam esticá-lo até ao final do mês. Tu, tu podes pedir para, para que eles surjam no terreno e, e, vão, e, vão, e vão perceber aquilo que a vida é, mas eles não, eles não farão isso, porque... Um, a imagem que eles têm da realidade, para eles, é a é, é verdadeira, é a única. É, é a tal ideia de, de nós, não, nós não queremos um, dar um passo em frente. Nós, nós que estamos aqui embaixo, não queremos ser mais. E é, e é por isso que estamos a viver esta, esta situação. Eu escrevi, eu, escrevi, eu, escrevi, eu escrevi há um tempo que, que ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo, a culpa, a culpa é nossa. A culpa é, é sempre nossa. Porquê? Porque hum, nós, é que vivemos, nós é que vivemos acima das possibilidades, nós é que não queremos hum, ser ricos, porque esta riqueza é, por, é porque se crer, nós... Uh, é que nos queremos uh, manter aqui, aqui em baixo, nós é que não queremos ter uma perspectiva, nós é que não queremos ter uma, uma, uma, uma ideia de futuro, nós já estamos muito, muito, muito fora às, às, às cestas, ou seja, nós, no, nós por queremos uh, ir a um cinema, ir a um teatro, por, por queremos, por queremos divertir-nos um, um bocadinho, uh, lá está em tronca nessa, nessa questão de já estamos a viver acima das possibilidades, um, porque a vida é, é, o, é o trabalho, o trabalho. Um, mas, isto, mas isto para dizer o quê? lá está a culpa a culpa vem, vem sempre uh, para nós as empresas que pouco pagam não tem culpa absolutamente nenhuma dão, dão trabalho um, fazem parte do, do, do, do circuito económico portanto está, está tudo bem as empresas não têm responsabilidade Uh, nenhuma uh, nisto. Os bancos falirem? Também não, também não há problema absolutamente nenhum, é perfeitamente normal, e lá está, nós é que somos chamados a, a financiar, porque nós é que, no fundo, temos, temos, temos, temos a culpa de estar aqui embaixo, e portanto é o nosso, é o nosso castigo. Ou seja, é um, é, um, é, um, é um bocadinho, é um bocadinho, uh, uh, às vezes parece, às vezes parece não, às vezes é. É o discurso que existe numa, numa missa da igreja, da igreja Católica. Eu sou ateu, mas um, por respeito à, à, à minha família, que, que, que, que é católica, um, eu vou às, às missas de sétimo dia... Um mês, quando as pessoas falecem. Porque é uma coisa engraçada na vida. À medida que nós vamos ficando mais velhos, as pessoas da nossa família vão falecendo. E então, eu já tenho de e meia, vou a missas. E então, mas eu fico sempre lá atrás. E, e para quê? Para analisar um bocadinho aquilo que é o discurso da, da missa, da, da, do catolicismo ali da Igreja Católica. E o que é que aquele discurso tem implícito? Aquele discurso tem implícito o facto de tu seres... Uma porcaria. Pá, tu és o maior pecador que existe. Tu não vales epá, nada. E, portanto, tens que ir ali pedir o perdão. Há lá uma parte que é... Hum, há lá uma parte que é... ao Pai Nosso, não, há, né? há, há aqueles cantares, e depois há lá uma parte que é por minha culpa, por minha tão grande ai, culpa... Ai, ai. Por, por, Somos pecadores, há, só falta, há, só falta que, que cada pessoa tenha na mão uma espécie de chicote e se chicoteia ali hum, dentro da igreja. Fazendo agora aqui o paralelismo, esse, esse discurso uh, católico, que tu és o pecador, tu é que tens que, que pedir o perdão, tu erras todos os dias, a todas as horas, tu não és, tu não és nada perante Deus, esse discurso, pois, pues, salta para a economia. E, e tu tens a economia a dizer-te não, não, a culpa uh, das coisas estarem como estão a culpa de tu estares como estás é tua é tua tu é que, que tens que te mostrar uh, grato uh, por uh, ainda existirem empresas por ainda existirem salários uh, por ainda existir uma economia por ainda existirem profissões porque o resto a culpa é tua. A culpa é tua de não pegares nos teus uh, 700 euros ao final do mês, 800 euros ao final do mês e não os transformares em mais. Ah, mas eu trabalho 10 horas e tenho uma família, tenho... Não interessa. Tens que arranjar uh, maneira de uh, fazer com que esse valor uh, te possa tornar uh, lá está, uh, rico. Porque tu não, és, tu não és rico porque tu não queres. Eu gosto, eu, sempre que se fala na Lagarde, eu gosto de, de, de relembrar isto. A Lagarde, a Lagarde, em França, foi investigada por corrupção. E por crimes fiscais. Uh, e, portanto, uh, alguém assim, botar faladura, é como nós temos o Sócrates uh, a dizer aquilo que devia ser o, o rumo deste país. Não, mas uh, uh, opa, a, Lagarde chegou, uh, a, a, a Lagarde chegou ao Banco Central Europeu devido a um arranjinho um, entre França e a Alemanha. A Van der Leyen vai para a Comissão Europeia, a Lagarde vai para, o, vai para o BCE. Mas pronto, agora não interessa nada. E... Eu... Re... Essa ideia de que tem de acabar com as ajudas porque, de outra forma, a inflação não desce. É de uma falta de noção gritante, ainda para mais quando o Banco Central Europeu, que é gerido, que é, gerido, que é presidido, pela própria Lagarde, diz calma lá, a inflação é provocada pelo aumento da, da margem de lucro das empresas. Ou seja, essas ajudas é o quê? É em Portugal pagar-se 15 euros por mês por cada filho que se tem que faz com que a inflação dispare? É o facto de se dar 125 euros num determinado mês que faz com que a inflação dispare? É o tirar 30 cêntimos ao imposto sobre os produtos petrolíferos que faz com que a inflação dispare. O papel do Estado, desde, desde sempre, foi um papel de redistribuição de riqueza, pelo menos desde a criação daquilo que é hoje conhecido como Estado Social. E aos poucos, esse papel de redistribuição de riqueza uh, foi, uh, foi sendo alvo de, de erosão. Tu, tu, hoje, tu hoje já não tens já não tens essa redistribuição de riqueza. Aquilo que tu tens é um, é um Estado que fornece um ou outro uh, serviço essencial e depois tens um Estado que passa o resto do tempo a acumular dinheiro para poder pagar dívida, dívida, dívida passada. E, portanto, em situações de, destas, em realidades como estas, uh, o Estado tem que que inevitavelmente voltar ao papel distribuidor uh, de, de, de, de riqueza. E sendo o Estado, aquele que para além das empresas ganha mais com a inflação, lá está, é, é o mínimo exigido, é que hajam medidas, existam programas que possibilitem às pessoas algum desafogo, digamos assim. Mas também sejamos francos. Os programas apresentados em Portugal até, até este momento, tiveram algum impacto na, na vida das pessoas, ajudou Exato. a amenizar alguma coisa. O que, o que tu tens, e parece que estamos nesse, nesse loop, um, até se tornar uh, insustentável um, viver nesse loop, é, é enviar os que são de cá os que estudam cá, os que se formam cá para fora, não porque a malta querer ir para fora, mas porque se vê obrigada a ir, e trazes mão de obra uh, barata. Mas isto chegará a uma altura e depois lá está, não há, não, há, não há ninguém que pense nisto. Essa mão de obra barata, ao descontar menos, ao ter menos poder de compra, ao gastar menos, lá está, vai descapitalizar a economia e vai fazer com que a receita do Estado também seja menor e que as próprias empresas, os próprios negócios, tenham ao fim e ao cabo menos receita. Ou seja, ao invés de se pensar ok, as pessoas para viverem com, com, com, com dignidade um, têm que ter salários adequados a isso. Esses salários adequados fazem com que as pessoas consigam pagar as suas contas, consigam ter acesso a bens essenciais, consigam ter acesso ao lazer, consigam poupar, consigam uh, fazer cheque em todos os, esses, esses, esses itens. E dessa forma, conseguiríamos ter um país uh, mais saudável. Um país em que as pessoas, efetivamente, Uh, ficavam cá, não tinham uh, a vida uh, adiada, conseguiam ao longo do tempo fazer o seu caminho, ter uma perspectiva de, de, de, de futuro e por aqui continuar. Tinhas um país um, em que um, as empresas teriam um, clientes, em que haveria. Um, Uh, dinheiro para, para as artes, em que haveria dinheiro para, para, para, para ir um fim de semana a um hotel, para, para sair do ramo-ramo do que é o dia-a-dia, o, o -dia, do que é a rotina. E, e, e ao contrário, aquilo que, tu, aquilo que tu tens é uma, é uma, é uma visão uh, do aqui e, e do agora. Uma visão, uh, imediata, uh, uma visão do imediato. Que é tu, tu, tu, não, tu não tens uh, as, as empresas a pensar no país ou as empresas a pensar nas pessoas. Tu tens as empresas a pensar no, no balanço uh, no relatório de contas daquele ano. Ou seja, é preciso lucrar uh, Y para atingir o dividendo X. E vou precisar, enquanto empresa, de pagar o mínimo possível. O mínimo possível é isto. Tu, tu, tu, tu, vives, tu vives para o agora. E o que, é que, e o que é que o agora faz? O agora faz com que uh, esta geração, 20, 30, a, supostamente a mais qualificada, a mais inteligente, a mais tudo, tudo, tu, tu, tudo, saia e uma coisa que tu tinhas no passado nos anos 80, 90, em que saía, mas com a vontade de regressar, tu ias lá fora fazer mais algum, mas depois, ok, eu vou voltar com a minha casa feita, com, com as minhas poupanças e agora aqui em Portugal, a partir daí, recomeça a minha vida, o que tu hoje tens é, eu vou-me embora e nunca mais volto. Nem com, nem, com esses, nem com esses programas do, do, do, do regressar, do retornar. O nome que tenham, a realidade que tu tens aqui não te permite, mesmo que tu durante 5 anos pagues menos 50 de 50% de, de IRS, tu vais ganhar menos do que ganhas na Holanda, ou na Bélgica, ou na França, ou na Itália. Portanto, vai-se... Vai-se regressar uh, porquê? Tu vês as, as, as, as, as, as, tu vês as peças quando é o Natal e o Ano Novo e que a malta, e que a malta volta para passar esses dias uh, cá. E eles têm saudades da comida dos pais, têm saudades de alguns amigos que cá ficaram, têm saudades do sol, têm saudades da praia, uh, têm saudades de falar português. Eles chegam cá, quando aterram cá, chegam cá, chegam cá a chorar. Porque têm saudades. Mas depois fazem as contas e percebem: ok, entre a comida boa, a praia, os amigos, o sol e os 13 com 4 mil euros que eu ganho na Holanda, se calhar vou, vou nove meses para a Holanda e venho cá 15 dias em, em agosto e 15 dias no Natal para matar os soldados. Porque este país. Que, que é uma coisa que, que, que, que, que me inerva. Eu, uh, há uns dias, conheci um, um rapaz, não é bem rapaz, já tem uns 30 e poucos anos, e aos 30 e poucos já não sei é rapaz, um, que um, veio da África do Sul, veio da África do Sul, veio viver para Lisboa e agora desde julho do ano passado está vivendo na minha terra, em Aveiras de Cima. Porquê? Não sei, mas ele lá decidiu ir para lá. E, um, e conhecemos, e estávamos a falar, e ele, que é de, de, de, da África do Sul, não está assim em Portugal há tanto tempo, tem dois filhos pequenos, ele próprio diz, isto é ótimo para as minhas crianças agora, este país, o sol, o calor, um, o sossego, a tranquilidade, mas quando elas entrarem no mercado de trabalho, elas têm que ser embora. Ou seja, esta, esta pessoa, que está aqui há pouco tempo, já percebeu a, a regra do jogo, que é tu tens um país pá, maravilhoso, tu tens um país pequenino, com fronteiras pá, definidas há centenas de anos, tens um clima... Pá, incrível, tens uma como, como agora uma primavera pá, com sol, céu azul, tens uh, um verão com praias ao longo da costa uh, incríveis, tens um inverno que não é tão rigoroso quanto isso, mas como as nossas casas são mal construídas e não há dinheiro para pagar contas de eletricidade onde existam uh, uh, aquecedores e aquecimento e por aí, nós achamos que o nosso inverno é muito frio, mas, efetivamente, comparado com outros países europeus, o nosso inverno é muito, epá, é pá, é menos Há finlandeses que em dezembro, aqui em Lisboa, andam de andam t-shirt, porque estão 12 graus, e aquilo para eles é calor. Tu tens um, um, um país que é pequenino, mas que o norte é uma coisa, o centro é outra, Lisboa e Vale do Tejo é outra, o Alentejo é outra, o Algarve é outra, ou seja, em 600 km tens uma diversidade de, de regiões, pá, incrível. Nós tínhamos tudo, é a minha crença. Nós tínhamos tudo para ser um país, pá, incrível. O melhor país do mundo, uma localização geográfica, pá. É pá, nem o Dom Fosse Rico deve, deve ter pensado nisso, Epá. nós tínhamos todas as condições naturais para sermos um país incrível, perfeito, com um nível de vida do mais, do mais exemplar por esse mundo fora. E o que é que tu tens? Tens. Não, viver em Portugal realmente é muito bom. Realmente é muito bom se tiveres dinheiro. E, e nada consegue ser uh, resolvido enquanto não existir uh, humanidade naquilo que é uh, a economia de hoje porque se tu fores para um, se tu fores para o interior ou, ou de Lisboa e do Porto e fores para, para, para outros locais do país onde a indústria está assente um, em fábricas não é? Normalmente é, é, é por aí na, na, na, na indústria o que tu tens e houve um artigo ano passado ou no outro ano do, do público sobre isso Uh, o que tu tens é o mesmo discurso económico que tens uh, na capital. Que eu trabalho nesta fábrica e recebo 700 euros E estou aqui 10 horas. Mas tu tens os, tens os patrões dessas fábricas a dizer Oh, minha amiga, normalmente são mulheres. Oh, minha amiga, então, mas, uh, se não quiser, então vou a à porta da casa. Uh, Vá-se embora, mas aqui não há, não há mais ordenado para, para ninguém. Um, Portugal tem muito, e os políticos têm muito essa, esse discurso basta da língua, do, temos que valorizar o interior valorizar o interior, valorizar o interior depois temos o, o, grande, o grande passo para o interior, é, uma, é a Secretaria de Estado do interior, ou algo assim numa cidade do interior uau um, mas antes do, antes do interior antes do interior um, eu acho que é preciso, hum, é preciso humanizar a economia. Eu não sei se não faço, não sei se me faço, não sei se me faço entender. Porque humanizar a economia parecendo que não, hum, é fácil. É fácil em que sentido? o hum, Houve tantos e, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos elogios ao Rui Nabeira, à forma como ele tratava uh, os seus trabalhadores e as suas empresas. E se quem uh, afirmou, disse, esses elogios acha que esse é o caminho correto, opá, oh só tem de aplicar, não é? Não é assim tão, tão complicado quanto isso. E eu... eu, eu, eu, eu, eu, eu talvez seja um, um, um idealista, mas acho que poderia haver aqui um dar e receber, que é um, ao, o facto da economia dar às pessoas aquilo que elas merecem, ou, neste caso, aquilo que lhes permita ter uma vida digna, poderia permitir a essas pessoas deslocarem-se, para, para, para, para, para, para o interior, ou dos sítios uh, de, de, de onde vieram, e vamos imaginar, aí sim, começarem um, um pequeno negócio. porque não? Eu venho, daquela, eu, eu venho daquela, daquela terra. Naquela terra tenho um terreno assim. Aquilo que eu recebo uh, permite-me agora pegar nesse, naquele espaço que eu tenho na minha terrinha e fazer qualquer coisa que eu, que eu gosto realmente de decoração. De e a partir daí... Ou seja, agora, com 700, 800 euros por mês, é difícil tu vires de uma, de uma terra do interior e pensares, ok, lá naquela terrinha tenho determinada coisa, de família, o ou, ou que, ou que seja. Opa, o, mesmo, o mesmo que estão aqui a fazer comigo, Uh, que me estão a ajudar, estão a dar a mão, estão a, a, a, a dar a possibilidade de eu ter uma, uma, uma vida condigna, vou fazer o mesmo lá, porque tu, tu não tens isso, tu, tu, tu, tu tens hum, a sobrevivência. Deixaste de, ter, hum, pelo, pelo deixaste de ter empatia pelo próximo, deixaste de ter empatia pelo próximo, deixaste de ver a vida pelo prisma uh, do próximo, Lá está, voltando, voltando a, a pegar no, no, no Succession, essas uh, pequenas famílias que têm a, a, grande, a, a maior parte da, da riqueza uh, mundial não sabem efetivamente o que é a vida, a luta do cidadão comum. Sabem o que é a vida uh, delas, dos muitos milhões, dos muitos... E lá está, e como têm muito, acreditam piamente que nós temos pouco porque queremos. E, um, e, rejeitam a, a, e rejeitam por completo a ideia que a mim parece que é cada vez mais, mais uh, verdadeira uh, que é um, para uh, se ter uns, uns quantos eleitos, digamos assim, ricos, tu precisas ter milhões de pobres. E eu, ao invés de Estarmos aqui na. Às vezes há discussões que não fazem, que não fazem uh, sentido nenhum. Essa, essa, essa, essa discussão de que, de que as pessoas não são ricas porque não querem. De que. de que. Ai, ah, os ricos são tão mal vistos e andam a perseguir os ricos e, e neste mundo não se, quer, não se quer pessoas ricas. Às vezes anda-se aqui com com ideias e com discursos e com discussões estéreis que não acrescentam nada. E ninguém uh, debate aquilo que para mim deveria ser o tema principal, que era ok, existe capitalismo, este, este capitalismo selvagem já, já provou que falha, que falha sistematicamente, que as crises já não são crises cíclicas, são crises de, de dois em dois anos, três em três, de quatro em quatro, lá vem. Já, já nem há 20 ou 30 anos entre, entre duas crises, é logo ali tudo rajada. Ao invés de andarmos aqui a discutir um, ou a, a dizer: ah, os ricos são, são perseguidos, ai, as pessoas são pobres porque não querem. Andarmos aqui nesta, nesta engalfunhada, porque não discutir uma reforma séria do capitalismo? Ah, e, e mais. Quando alguém critica o capitalismo, essa é, a, discussão, é, é a parte mais, mais estúpida de, de, de, de, de... Enfim. Quando alguém critica o capitalismo ou aponta falhas ao capitalismo, a resposta que houve é Então és comunista! Não. Ou seja, ninguém... Ninguém quer expropriar nada a ninguém. Ninguém quer uh, tirar as empresas aos seus donos. Ninguém quer que os ricos deixem de existir, ou que sejam todos postos numa, num muro ou numa parede, sejam todos fuzilados. Não é isso. Ainda bem, ainda bem que existem uh, ricos. É pá, continua a existir. Tudo certo. Maravilha. Boa. Yay. Mas, e é aqui que a reforma do capitalismo, a mudança no capitalismo deveria... É, é por aqui que deveria acontecer, que é, ok, existem os ricos, mas as restantes pessoas também têm o direito a ter uma vida digna. Porque se nós, um, e o Arari tem, tem no, no, naquele livro de capa branca, não é o Homo Deus, o de uma... Homo Sapiens, não é? Sim. Homo, a história do, do, do, do Homo Sapiens, a premissa, um pequeno spoiler, a premissa do livro é fomos nós que inventámos esta realidade. Existem, existem bancos porque nós acreditamos que existem bancos. Existe capitalismo porque nós acreditamos que existe uh, capitalismo. Ou seja, somos nós, os humanos, que damos força às coisas que existem. Porque se nós, de um momento para o outro, deixássemos de acreditar... O capitalismo deixava de existir, os bancos deixavam de existir, a, a forma de vida que nós temos deixava de, de existir. E dizem que o, que o humano é muita vez a, a mudança, certo? Mas perante esta realidade, perante a vida que estamos a viver, não seria uma boa ideia deixarmos essa aversão à mudança de lado e começarmos a, a reformar o sistema capitalista em que nós uh, vivemos. Porque se, porque se o humano é cap, foi capaz de criar um, um, um sistema capitalista social após a Segunda Guerra Mundial, foi isso, foi isso que aconteceu. Ou seja, nós tivemos... Uh, para lá da cortina de ferro, não é? para cá, para... ou seja, de fora do RSS, nós tivemos na, na, na, na Europa e nos Estados Unidos nós tivemos um, um capitalismo social, um capitalismo que permitiu as gerações e as gerações um, saírem do, do nível de pobreza atroz com, com, com essa criação de algo novo, que era a classe média, e conseguimos uh, formar uh, sociedades em que era possível a geração seguinte subir mais um degrau, a outra que vinha subir mais um, um, um degrau. Se nós fomos capazes disso há tão pouco tempo, porquê é que hoje somos incapazes disso? De voltar a esse sistema, de voltar a implementar esse sistema? Somos incapazes disso, mas estamos a ser capazes de destruir tudo o que ficou para trás. Porque elevador social já não, já não existe, é uma mentira. Geração seguinte a viver um bocadinho melhor, exatamente o contrário, tens, uma geração, tens a geração de hoje que irá viver, a continuar cá, vai viver muito pior que os, que os, que os pais. Um exemplo concreto, alguém, alguém me dizia, com, com 60 e tal anos, eu pelo menos conseguia deixar uma casa aos meus filhos. Agora, os meus filhos deixaram uma casa aos filhos deles? Acho que já não... E porquê? A culpa é, a culpa é dos, dos filhos? Pá, não. A culpa é, de, é de, de, desta doença que o capitalismo tem, este vírus que o capitalismo tem, que eu acho que, que, que esta é, é a verdadeira pandemia de, de, de, de, moderna. O capitalismo algures, nesta história... Apanhou um vírus, que é o, que é o vírus um, da acumulação, que é, que é o vírus que possibilita às empresas esmifrarem a nossa existência em prol dos seus lucros, em prol dos seus dividendos, e é um vírus que ninguém um, consegue. Uh, que ninguém consegue combater. Hum, e nós porque é que ninguém consegue é que ninguém consegue combater porque nós uh, aceitamos esta doença, este vírus que o capitalismo tem como algo normal como como a normalização é pá, é um, pá, sim sim uh, nós vemos nós vemos uh, a Galp, no ano passado, teve um lucro de 800 e tal milhões de euros. Jerónimo Martins, não quer mentir, pá, 200 ou 300. A SONAI, 200 ou 300. E nós, ah, malandros, malandros. E depois, ok, para, onde vai ser? para o ano vai ser exatamente igual, se não mais. Porque nós achamos, nós achamos que não somos capazes de mudar as coisas. Um, nós não não não não acreditamos que em conjunto possamos exigir uma resposta diferente exigir algo diferente para as nossas vidas nós uh, vociframos um bocadinho mas depois ah pronto ah, é o okay, quê e encolhemos os ombros a rua é a forma de luta mais mais humana que pode que pode existir eu acho eu acho eu acho que a rua pode pode pode mudar a direção de uma de uma determinada política de uma determinada medida de uma determinada realidade basta basta ver no tempo do, do passos coelho quando o passos anunciou aquela medida absurda de até a o baixava para os patrões e subia para os, para os empregados. Poucos dias depois, uh, acontecia aquela manifestação do, do, em Lisboa, que era... como é que é aquilo... que lá os homens da luta, como é que, é que aquilo se chamava... Enfim, foi uma manifestação contra, contra a Troika. Um, e contra aquela medida também em particular, e a medida uh, caiu. E, portanto, eu, eu, eu acho que, que a rua é, é, é onde a luta uh, começa, uh, e luta aqui sem qualquer conotação uh, política. E outra, e outra coisa essencial é, e aqui já é mais difícil, eu compreendo que seja mais difícil, é o falar, é o... É o dizer o que está mal, dizer o, o que queremos, o caminho que pretendemos, a visão de vida que temos. A Susana Peralta é, é, é, a, única, é a única foto que no Instagram dá para, dá para fixar, é a única foto que eu tenho fixada no, no, no Instagram. Uh, é, é um, umas declarações da Susana Peralta ao Expresso. E a Susana Peralta disse o ano passado que não há liberdade, e é por isso que eu, que eu digo que, que o falar é, é difícil, não há liberdade quando tu recebes hum, pouco, quando tu tens salários baixos, quando tu do pouco que recebes é aquilo que te permite ainda assim mesmo que não sobre nada ao final do mês uh, que te permite sobreviver e, e, e dizer sobreviver é muito enfim como é que, como é que chegamos aqui né? Uh, em, em, que, em que não se vive, sobrevive-se mas a Susana Peralta diz isso a, Su, a Susana Peralta um, diz que é, que é difícil bater o pé quando o, o, tens aquele meio de subsistência, que é pouco, mas que te permite sobreviver, e caso digas alguma coisa, hum, vais para o olho da rua. Né? Basicamente, essa, essa essa a ideia. Eu noto, eu, eu, eu noto em, muita, em muita gente hum, essa vontade Uh, em, em conversas que, que, que vou tendo, notem muita gente essa vontade de, de, de, de falar dizer de porra uh, não, não é assim uh, tem que ser mais do que isto tem que haver uh, tem que haver com, um compromisso com a, com a, com a dignidade uh, mas que depois isto em mensagem é mensagem é fácil mas depois na, na, na vida é uh, pá, não posso não posso, porque aquele, aquele dinheiro, apesar de tudo, dá-me dá jeito. E eu sei e eu, eu, eu, eu escrevo, eu escrevo pá, muitas coisas um, e, e às vezes tenho se um bocadinho. Eu tenho a consciência um bocadinho, enfim. Uh, Sim, há falta de melhores palavras contundentes. Hum, escrevo textos um bocadinho, às vezes, agressivos, eu sei, e, e textos que já, já, já me trouxeram alguns problemas, mas. Hum, mas eu tenho a sorte e o privilégio de os poder continuar a escrever porque hum, tenho uma sem ser mal interpretado, mas tenho uma, uma rede de, de, de, de, de segurança. Um, e poderia, e poderia um, vir aqui e dizer não, não, toda a gente toda a gente tem que se unir e, e bater o pé e, e dizer e falar sem medo, vivemos num país livre. Sim, sim, vivemos. Uh, uh, num país uh, em que há... Há direito, há, há, há o direito à liberdade de expressão. Mas eu não, eu, não, eu, não, eu não posso fazer porque. porque muita gente uh, vai ter. Um, vai ter medo de de, de, de, de. de assumir esse risco e depois ficar a ser o pouco ganha-pão que, que tem. Agora, a questão é como é que. Como é que se resolve isto ou melhor, numa sociedade perfeita, uma sociedade perfeita, seria possível às pessoas, a cada um de nós, dizer aquilo que pensa, confrontar os empregadores, dialogar, uh, chegar até, quem sabe, a um meio termo e as pretensões dos empregadores e as pretensões dos trabalhadores e a coisa confluir para um ceda aqui ou de ali. Mas, hum, infelizmente, vivemos numa sociedade em que há uma parte, a pequena parte da elite tem a faca e o queijo na mão, e nós somos os uh, peões um, no, meio, no meio deste, uh, deste jogo. E o, que, e o que acontece é que... Uh, e, e, e depois é, é, é a Elita é muito esperta nisto, que é um, o dividir para reinar. E, consegue, e conseguem fazer isso apá, de forma um, uh, perfeita. Porque nós, isso, isso acontece muito um, na questão função pública-privada, que é, um, ainda recentemente, por causa dos... dos, dos dos pilotos da TAP que iam fazer greve. É pá, ouvir, é pá, mas estes gajos ganham não sei quanto. Não, para cá não é... O problema não são eles estarem a exigir que revertam os cortes que permitiram à TAP ter lucro. O problema... Não é por eu ganhar pouco eles ganharem muito que eles não merecem uh, e não têm o direito de, de protestar e de fazer greve. O problema está lá em cima. E na função pública, e quando há greves da função pública, quando os médicos protestam, os enfermeiros, os professores, há sempre... Vem sempre aquele, aquela boquinha do... Ah, mas eles, eles têm um contrato para a vida toda, eles não podem ser despedidos, eles, não, eles têm outras regalias que nós não temos. Não é... Ele dá vontade de dizer, mas não é isso. A questão não é por... por, por Estamos a nivelar por baixo. Estamos a nivelar por baixo. Não é por eu estar aqui no privado e receber menos, e ter menos regalias, se bem que um professor, às vezes estar a 300km de casa, acho que é assim uma grande regalia, não, mas, não é para eles terem um contrato para a vida toda e trabalharem 7 horas, e isto e aquilo, que eu os devo a estar a criticar por estarem a protestar ou fazer greve. Eu devia era estar ao, ao lado deles e perceber que, que eles em parte, mesmo de forma inconsciente, estão também a lutar por mim, por nós, e o que tu tens é este é esta forma uh, subtil uh, que, que uh, iniciou-se iniciou na, na, na era do Passo escolho quando, quando, quando o anúncio de corte dos cortes salariais na função pública e o Vítor Gaspar, quando foi declarado inconstitucional, o Vítor Gaspar veio apresentar o orçamento e disse pois bem, nós quisemos cortar os salários, não nos deixaram e agora vocês vão levar todos com um aumento de impostos. E a partir deste momento houve, e agora o Vítor Gaspar está no FMI, não é? por que será? Um, e, a partir deste momento, houve um, houve um clique na sociedade, como Moisés parou as águas, não foi? Foi Moisés. Houve, foi para aqui o público, foi para aqui o privado. E aqui no meio, anda a elite toda contente. É pá, os gajos que deviam estar unidos e deviam estar a lutar por melhores condições de vida, andam aqui às poucas uns com os outros. Eu pego no meu caso. E já o já disse isto em, em duas, três, quatro conversas. Eu não saio daqui, eu não me perco de Portugal, porque hum, eu tenho as costas quentes. Ou seja, eu tive, eu tive, tive e tenho, ainda são vivos, hum, e bem vivos. Uh, eu, te, eu tenho os meus pais que uh, trabalharam uma vida inteira. A minha mãe desde os 15, o meu pai desde os está a ver, bem 15 a 16 anos. Trabalharam uma vida inteira, casaram-se novíssimos, com 18 e 21, foram para a Suíça durante, durante 8, 8 9 anos, depois apareceu esta coisa, voltaram para Portugal, quando, quando a minha mãe engravidou, regressaram a Portugal, eu, eu, nasci, eu nasci cá. Fui concebido na Suíça, mas nasci, nasci cá. E eles cá mantiveram a mesma, o mesmo foco, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. E privaram-se muitas coisas. Férias, o único dia em que paravam era o 25 de dezembro, enfim. Mas isto para dizer o quê? Devido ao, ao, ao, ao foco e ao trabalho deles e à forma como viram a vida, foi a forma como viram, não vale a pena achar se foi boa, se foi, se foi, se foi má, foi o que foi. Era o que eles achavam que a vida deveria ser. Devido a esse foco, devido a essa resiliência, devido a essa vontade imensa de, de, de, de, de trabalhar e de, de, de, de, de, de ter dinheiro ao final do mês para, para, para pagar as contas e outros os objetivos de vida que eles, que, eles, que eles tinham, eu hoje sou o principal uh, beneficiário disso porque um, eu tenho uma rede de, de, de, de segurança uh, uh, muito grande. Uh, os meus pais, pedem -me, basicamente, pedem-me para, para, para, olha, trabalha e eu tenho a sorte de trabalhar naquilo que, naquilo que, naquilo que gosto. Uh, mas essa, essa rede de segurança permite-me continuar em Portugal e permite-me escrever muitas das coisas que, que escrevo. Caso eu, eu falasse com uma pessoa de, da minha idade, chegava ao pé de mim e, e dizia-me, olha, eu... Tenho 30 anos, tenho este trabalho, levo para casa 800 euros uh, líquidos, uh, estou aqui, estou sozinho, uh, não, tenho, não tenho familiares que me possibilitem ter uma rede de, de, de segurança. Uh, achas que vale a pena continuar neste, neste país? E dizia: pá, pirate! vai vai embora não estás uh, não tá é, é, é, é triste dizer isto é triste dizer isto mas é é o, é o ponto é o ponto a que nós uh, chegamos eu se não tivesse esta esta rede de, de, de, de segurança uh, à custa de muito sacrifício daqueles dois que se privaram de viver uh, eu tenho muito eu tenho muito uh, respeito por isso um, eu pirava-me eu ia-me eu ia, -me, eu ia -me embora eu, eu já em várias há várias conversas uh, uh, disse eu não, eu não eu não tenho eu não tenho necessidade de sair uh, do país mas numa situação como muita gente tem, que é. Uh, vem de famílias em que os pais também têm salários baixos, que também tiveram que pagar os seus empréstimos à habitação, uh, que têm os seus problemas, as suas contas, as suas doenças, o que for. Eu, um, se estivesse numa situação uh, dessas, atualmente, se não tivesse aqui uma, uma rede de segurança a ganhar aquilo que eu, que eu ganho aqui enquanto jornalista, eu pirava-me eu ia-me embora, eu ia para o Reino Unido fazer o Reino Unido, enfim, o Brexit, o passaporte e tá tal, okay. mas ia para, falo do Reino Unido porque tive uma amiga que esteve lá e lembrei, -me. mas hum, para a Alemanha, para a França, para a Itália, uh, para um país europeu, nem que fosse fazer uma coisa um, não especializada, fosse fazer um, um, um trabalho, opá, digamos daqueles trabalhos que normalmente se diz que os, os locais, os, os do país não querem fazer. Pá, mas eu ia, eu, eu, eu porque hum, Portugal, hum, o país, o país em si, o território em si não tem nada a ver com isto. Mas este Portugal, o Portugal de, de, de, de hoje é, é uma é uma desilusão, é uma, uma, uma quando quando se percebe e se vê que dois terços de, de, de, dos jovens, lá está, como nós falámos aqui, dois terços dos jovens, recebem menos de mil euros líquidos uh, por mês, um, que outra palavra existe, a não ser a palavra uh, desilusão? A menos que haja um takeover uh, dos cargos de decisão, dos cargos de poder, digamos assim, por parte daquela geração continua cá e, que, e que, que se manifesta, lá está, pelo direito à habitação, uh, e, e chegam ao, à, à decisão, chegam ao poder e conseguem, de alguma forma, mudar um bocadinho um, daquilo que é a realidade existente, e, e, essa, e essa esperança, e essa esperança é, é mínima, na medida em que um, há sempre vícios, uh, há, sempre, hum, há sempre coisas uh, que ficam, e, e exemplificando, um, o Barack Obama quando chegou ao poder nos Estados Unidos, e yes We Can, vamos mudar, vamos mudar, uh, e a verdade é que na, na, autobiografia, na autobiografia dele, que claro está, está muito trabalhada para não contar os mentos todos, mas percebe-se que os vícios estavam instalados no, no, no poder, na elite, na elite norte-americana, no, no, nos corredores da Casa Branca. E o mesmo aqui em, em Portugal. Hum, mesmo com um takeover, e a minha esperança seria aí, mesmo com, com um takeover de quem hoje se manifesta, de quem hoje quer, de quem hoje quer, quer um, uma forma de vida diferente, mesmo com a chegada dessa geração, dessas pessoas ao poder, poderia existir duas três quatro mudanças mas uh, a, a, a mudança gigante gritante que, que, que, que o país uh, precisaria do ponto de vista da dignidade e a começar desde logo pelos, uh, pelos, pelos salários acho que, acho que seria que seria difícil porque há muitos vícios uh, instalados uh, no, no sindicalismo, nas confederações uh, patronais, nos, no, no, nas, nas, nas empresas, na, na, nos próprios uh, uh, trabalhadores. Eu continuo a ser uma pessoa que gosta de dizer trabalhadores ao invés de colaboradores, que eu acho que é uma palavra horrível. Um, e e é, é muito complicado, e é. Ou seja, isto é muito. É, a minha desesperança, por assim dizer, acho que, que dificilmente será uh, contrariada. Eu. eu eu espero e, e acredito que vai vá, que vá viver em Portugal ainda durante alguns, alguns anos. Apesar de muitas vezes dizer que, vou, que acho que vou falecer de novo, mas isso pronto. Ah, mas, ah, mas acho que no tempo de vida em que, em que aqui estiver, não vou assistir a nada de diferente daquilo que tem sido ah, nos, nos, últimos, nos últimos anos eu quando eu quando e, e por falar e por falar em vícios uh, e neste caso nos vícios de, de quem está aqui, no fundo da tabela e, e de quem trabalha eu lembro-me na altura um, de escrever muito sobre o, o quanto se paga mal no jornalismo e, e, e da forma como os jornalistas eram tratados e, e, e Pronto, foram, foram esses textos que... Me, que, que, que lá está, eu, eu trabalho numa profissão de, de, onde, a liber, onde a liberdade de expressão é o, é o principal direito, o principal fundamento, e mas quando se escreve sobre a profissão parece que a liberdade de expressão não existe. Uh, mas uh, perguntaram-me na altura, porque eu escrevia muito, uh, e perguntaram-me na altura, mas... Uh, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas tu, tu esperas ganhar, uh, tu esperas ganhar quanto? E eu disse um valor e a pessoa ficou, ah, pois, eu não que, eu não quero, eu não quero tirar uh, a ninguém, eu eu não quero ser uh, milionário, eu não quero no, no próximo mês comprar um Porsche Carrera, eu só quero ter acesso a um salário que permita ter uma vida digna.